E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, eu tô aqui para mais um episódio da nossa série de vídeos, iniciando no Clash of Clans. Dessa vez, para finalmente, depois de meses de criação, talvez anos, décadas não, nem tanto <risos> é, eu finalmente juntei gemas o suficiente. Pra conseguir comprar o quinto construtor e eu nunca gastei um real, um real sequer nessa vila aqui. E finalmente eu consegui. Manos, temos aqui então duas mil gemas e podemos a partir de agora construir o nosso quinto construtor. Construir o nosso quinto construtor? Acho que sim, mas enfim, vamos lá, galera. Esse é um momento muito importante para qualquer um. E se você quer saber como eu fiz, basicamente eu tive paciência, eu não gastei nenhuma gema a não ser quando teve eventos de aceleração por uma gema. Aí sim vale a pena você gastar, caso contrário, eu não gastei nenhuma gema sequer. E agora eu tenho gema o suficiente para colocar o meu quinto construtor de boas malandramente. Nessa vila aqui, nesse centro de vila nível 7, foi difícil, demorei bastante e lá voilà! Finalmente conseguimos o nosso quinto, quinto construtor, caramba! <risos> e temos muita coisa pra ser feita ainda nessa vila, mas vocês podem ver em relação ao vídeo anterior que muita coisa aconteceu de lá pra cá, incluindo ao ficar de férias e ao ficar de férias mais tempo pra jogar. É, basicamente tá tudo em caminhando pro nível máximo, exceto o meu Rei Bárbaro, que eu apenas consegui colocar mais um nível dele, realmente o farm de Elixir Negro tá bem difícil, mas consegui colocar mais um nível dele, mas, por exemplo, os meus canhões estão no nível máximo, os meus morteiros estão no nível máximo, as minhas defesas aéreas, se eu não me engano, também estão no nível máximo, então, o que falta aqui são algumas Teslas agora, falta também algumas coisas no meu laboratório e falta meu Rei Bárbaro, né, algumas coisas que eu falo, é aqui o, o Mago, falta desbloquear também, falta a tua os meus quartéis para desbloquear o dragão e atualizar o dragão posteriormente mas o que falta é o mago o dragão no caso e o feitiço de fúria, basicamente é isso outra coisa que eu coloquei aqui falta mais um nível, coloquei mais um nível mas ainda falta um nível, é a broca de Elixir negro que tem ainda mais um nível, que foi adicionado é, há pouco tempo para centro de vila nível 7, que é o um nível 3 falta as teslas e imagino que só, porque eu tô seguindo aqui as dicas do construtor, né, entre aspas as dicas, tô conseguindo atualizar o que é mais barato primeiro, eu dei as minhas prioridades no início, se você não sabe qual é, qual é, uau, quais prioridades dá pro seu centro de vila nível 7 quando você entra no Centro de Vila Nível 7 Confere aí alguns episódios mais antigos o Iniciando na, no Clash of Clans Que lá eu falei sobre isso Eu dei as minhas prioridades no início E agora eu tô atualizando o que é mais barato primeiro E próximo agora vai ser Tesla Oculta e falta lógico O meu Rei Bárbaro Perto, Depois disso eu acho que até os o, a, Os coletores de mina ó, Os coletores de mina Ah uh... As, os coletores Elixir e as minas de ouro também são no nível máximo, as armadilhas estão no nível máximo, é, isso até, até a, a armadilha de mola que é a nova recentemente eu atualizei já para nível máximo agora com cinco construtores vai dar para fazer muita coisa, o melhor, vai dar para eu colocar quatro construções e deixar um para poder colocar muro, que é muito bom eu tô aqui com uma formação de ataque que é para atacar na guerra, mas como vocês podem ver, o meu, meu espelho na guerra aqui no, no Bacon Elite, é um cara que já tomou PT e que já é centro de nível 8, mano, então Vamos só pra zoar aqui, vamos tentar pegar uma estrela e tentar um, um bônus aqui. Enfim, provavelmente eu vou perder. O cara é muito mais forte que eu. Tá com alguma coisa muito forte no castelo do cão. Tem rei bárbaro de nível 10. Então vamos só pra zoar. Vamos atacar aqui, vamos ver se eu consigo uma estrela aqui destruindo esse centro de vila. Vou jogar aqui os meus gigantes, malandramente. Pra ver se não tem nenhuma armadilha inocente. Não tem. Então eu vou jogar o restante dos meus gigantes. Vou jogar um feitiço de fúria pra manter os meus gigantes vivos. Vou jogar aqui os meus... Quebra muros, eu só preciso quebrar essa fileira de muro pra tentar o centro de vila, então tá ok. Agora sim, eu jogo pra caralho e tem, olha só, tem dragões, dragones e tem mais gigantes ali. Vou manter meus gigantes vivos jogar meu rei bárbaro. Cara, por que eu tô com essas arqueiras e esses bárbaros aqui? Eu nem sei o porquê que eu tô aqui, mano. Mas enfim, vamos lá, vamos lá. Vamos matar ele dragões, mato os dragões, vai, vai, mata os dragões e os balões. Vamos lá, vai, vai, vai, Maguinhos, não, Maguinhos, não, Maguinhos, mataram, mataram. Meus gigantes estão morrendo. Vai, meus gigantes estão morrendo, meu Deus. Vai, o meu último feitiço de fúria. Vai, mata o balão, mata o balão. Nossa, que balão forte, cara. Custei, mano. Meus maguinhos de nível 3, cara. Vai, vai, Maguinhos! Maguinhos! Não, maguinhos! Vai, Maguinhos! Maguinhos, vai, Maguinhos! Mais um pouquinho, Maguinhos! Ah não, Maguinhos falharam. Maguinhos falharam por muito pouco. Vai pro Clash of feio essa aqui, cara. Que ridículo o ataque. Mas isso aqui, eu só entrei na guerra pra completar, porque tava faltando uma pessoa. E eu sabia que a galera do Bacon ia, é, tipo assim, encobrir o meu ataque que eu não iria fazer. Mas isso aqui foi só pra zoar. E acabou sendo um feio, ridículo. Mas... Em compensação, vamos ver o ataque do Marcos Vini Que deu um PT nessa mesma vila de dragões Ele usou basicamente... Tá, olha só, mano, se eu tivesse o dragão, poderia ter atacado o Dragão, quem sabe poderia ter dado até duas estrelas Mas eu resolvi fazer um ataque bizarro aqui E vamos só acelerar aqui pra gente ver O, o, Marcos, Vi... o Marcos Vini Que é o Marcos Vinicius Mandou aqui um ataque de dragões Jogou ali uns raios Quebrou aquela é, defesa aérea lá da frente Jogou mandando feitiço de fúria E depois só controlou ali, e os dragões já levaram, depois que ele levou é, o segundo, a segunda defesa aérea com os balões ali no cantinho, foi excepcional, o ataque dele funcionou maravilhosamente bem, ele pediu balões... No, no seu castelo de clã, e conseguiu aí, ó, PT, centro de vida nível 8, dragões até hoje, mandando muito bem, parabéns ao Marcos aí, é, em compensação o meu feio, né? A gente vai vencer essa guerra aqui, muito provavelmente, a não ser que os caras tiram uma carta da manga muito fodida, mas a minha estratégia de farm é a mesma de sempre, gigante, bárbara e arqueira, e é isso. Espero que vocês tenham curtido, deixa eu só ver aqui qual um, um, um ataque pra mostrar pra vocês, vocês podem ver aí, ó, olha só, tem um, um esse... Terceiro aqui eu vou mostrar porque foi o melhor, o mais gostoso, 100%. <risos> mas, olha só, eu tô conseguindo farmar aí 300 de Elixir Negro por ataque. Então, é muito bom, cara. É muito bom, tá funcionando bem. Essa liga tá muito boa, a Ouro 3. Agora sim eu tô conseguindo farmar bem. Eu não sei o que tava acontecendo antes que eu não conseguia, mas agora tá funcionando muito bem. Eu tô sempre levando aí... É... Cerca de 12 gigantes, 4 quebra-muros, o restante de Bárbara e arqueira mesclado ali mais ou menos, lembrando sempre de levar 3 feitiços de cura, não, às vezes não, não gasto os três. esse aqui era um centro de vila nível 8, mas estava mais para centro de vila nível 7, só o centro de vila nível 8, nível 8, <risos> então eu fiquei meio com medo e acabei gastando, provavelmente eu gastei os três é, feitiços de cura, mas... Se vocês verem alguns outros ataques, que eu não vou mostrar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu nem sempre gasto os três feitiços de cura. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Finalmente conseguindo uh, o meu quinto construtor, duas mil gemas, sem gastar nada. Pra vocês verem que realmente dá pra você progredir no jogo. Se você jogar certinho, não gastar suas gemas. Dá pra você conseguir o seu quinto construtor. Que é uma peça chave no seu desenvolvimento no jogo. Eu recomendo demais que você. Compre seu quinto construtor, faça um esforço, economize, porque ele vai te ajudar muito na sua progressão, beleza? Então é isso, com esse farm legal aqui, não tão excepcional, mas muito bom, aqui do centro de vida nível 7, vou me despedindo de vocês, não se esqueça de deixar o seu like se você quer mais vídeos de Clash of Clans aqui no canal, eu prometo pra vocês que vão ter mais vídeos de Clash of Clans aqui, então é isso, não se esqueça de se inscrever, se você ainda não for inscrito, falou um grande abraço do gordinho, galera, e até a próxima! Ah, ah, um,